Falar com você, títulos de capitalização MS Cap, segura porque domingo, domingo tem 400 mil reais. Mas antes disso, vamos com o Cleito, porque ele tá com o ganhador do Creta do domingo passado. É com você, Cleito? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a audiência. Eu não estou te ouvindo aqui, Israel, porque eu estou sem retorno, mas eu quero desejar aqui um ótimo dia para Três Lagoas e para todo mundo aqui da cidade que sempre está garantindo MSK. E hoje eu estou aqui, você sabe que quando eu estou na cidade é porque tem ganhador. E já vamos conhecer, já está aqui ao meu lado, o Ademir, que no último domingo ganhou sozinho um Creta. Ademir, fala ali um pouco para a galera aqui de Três Lagoas, a alegria que você está e como quer é ganhar um carrão zero quilômetro, porque o Israel é doido para ganhar essa camiseta que você está tá usando aí. Rapaz, estou muito feliz. É uma sensação... Inexplicável. E Ademir, você trabalha com o que atualmente? Eu No momento eu estou desempregado e eu estou ajudando aqui a minha sobrinha aqui na loja. Na loja, aqui na Joaninha Presentes, e... você que está dando uma, uma ajuda para ela, você não está trabalhando na, na firma, você saiu tem dois Sim. meses e agora está aqui ajudando ela. E aqui que você também comprou o seu título, né? Com certeza. E aí, acredita que dá para ganhar de novo, Ademir? Ah, a gente tenta também, mas tem a oportunidade para outras pessoas. Pode comprar que com certeza sai para alguém. Coração bom ainda, né? Não quer nem ganhar de novo, já está dizendo que outras pessoas ganhem, né? Isso que é legal. E Ademir, qual que é a dica? Você ajudou o Sol de Amor? Qual que é a dica que você deixa então para o pessoal, como você que acreditou, comprou no MSCAP? Gente, ó, pode acreditar. Além de você tá, ter uma chance de ganhar, você tá ajudando o hospital, né? E isso é mais importante. E faz tempo que você compra a primeira vez? Como é que é a sua história com o Mescap? Ah, já faz uns três meses, quatro meses já que eu tô comprando. Pô, oh, legal. E dá, acha que dá para ganhar de novo? Mesmo que você queira que outras pessoas ganhem, vai continuar comprando? Não, continuo tentando. Se eu ganhar, eu vou ajudar o hospital também. Me dá um título aqui, por favor. Pode me dar um título aqui? Deixa eu já aproveitar e mostrar aqui, Israel. Desse próximo final de semana, ó, a gente vai estar com um especial Dia das Mães, é isso mesmo, um prêmio especial mesmo: 400 mil. Reais, vá no ponto de venda, como aqui, onde você pode encontrar o seu MS Cap ou vários pontos de venda aqui por Três Lagoas. Só lembrando: primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil reais. E aí, no quarto prêmio, o grande prêmio de 400 mil. E lembrando, ainda 40 giros de 2 mil reais. Mais de meio milhão em prêmios no MS Cap. Como a gente sempre fala, MS Cap. Ajude e concorra. Volto com vocês aí no estúdio e quero voltar logo mais aqui, Israel, trazendo uma camiseta dessa pra você, hein? Um grande abraço! Valeu, Cleito! Rapaz, e eu compro toda semana, tô ali, ó, investindo meu dinheiro no título de capitalização. Não ganho, mas pelo menos eu ajudo. Um grande abraço pra Bia e também a Dona Mari Verde. Hoje um abraço mais do que especial pra Alice. Um beijo! Hoje ela está comemorando seis aninhos. Beijo do tio Israel.